Por enquanto eu não posso dizer muitos detalhes... Bom, muitos... Alguns infelizmente vão ter que esperar um tempo para... De novo... Alguns infelizmente vão ter que esperar mais um tempo devido a este... Por isso eu peço a VOCÊ Que ore por este ministério Para que as coisas continuem assim Cada letra cada música, cada canção sendo por ele, para ele e eu errei <risos> vamos lá por isso eu peço a você para que ore por este ministério a fim de que tudo permaneça como está hum. não <risos> siga-me nas redes sociais para estar por dentro das novidades bastidores entre outras coisas por enquanto este... Por enquanto, isso tudo... Por enquanto, isso é tudo. Como é que eu posso ter errado?